Pessoal, ontem eu fiz uma live falando sobre como evitar a procrastinação, aquela mania de deixar tudo para depois e passei cinco dicas. Tá? A primeira dica é a seguinte, pega aquela grande missão que você tem que fazer e coloque um prazo para terminar, porque quando você coloca um prazo, você se compromete mais. Aquela missão é enorme? Segunda dica, parcele em pequenas tarefas, porque assim você não sente o peso da execução. Terceiro, encontre um local onde você não seja interrompido, já que a interrupção é o grande vilão da procrastinação. Quarto ponto, adote um gerente, uma pessoa que controle você e que faça você honrar com o seu compromisso de terminar, por exemplo, até domingo à noite. É, quinto, é, dê para si mesmo um presente assim que você concluir aquela meta, aquela missão, porque assim você vai se sentir motivado para a próxima e depois para a próxima e para a próxima tarefa que você assumir para si mesmo. Dessa forma você evita deixar as tarefas para depois, ok? Aplique isso, sucesso e deixe seus comentários.